Olá pessoal, esse é o curso de Letras, Português e Espanhol. Meu nome é Marcelo Rocha Barros Gonçalves e eu sou coordenador de curso. Eu sou professor associado da UFMS e trabalho no campus de Coxim desde 2005. Eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e meu pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Na UFMS eu exerci durante vários anos o cargo de coordenador de cursos de graduação da UFMS. O curso de Letras Português e Espanhol confere ao acadêmico o grau de licenciado, É realizado na modalidade à distância, com uma carga horária de 3.364 horas, com previsão de duração em oito semestres. Os objetivos do curso. São objetivos do curso compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. É também objetivo do nosso curso valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. Outro objetivo do curso é utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Esperamos do nosso egresso, ou seja, daquele estudante que termina a nossa graduação, é, que ele seja um profissional apto a exercer o trabalho como professor nos quatro anos finais do ensino fundamental e nos três anos do ensino médio. Ele poderá ainda atuar em espaços escolares e não escolares a fim de promover o processo de ensino e aprendizado em vários níveis e modalidades. Além disso, ele adquirirá conhecimentos que contribuam para a adoção de metodologias ativas e o uso de tecnologias da informação e comunicação que promovam práticas inovadoras de educação. Nesse sentido, as expectativas dos nossos profissionais são de que eles atuem na docência, em escolas públicas ou privadas, nas disciplinas de língua portuguesa e língua espanhola. Ele também pode trabalhar como tradutor, além do mais, com o diploma do ensino superior, o egresso pode concorrer a variados cargos na esfera pública mediante concurso público. Desejamos, assim, Parabenizá-lo e desejamos todo sucesso nessa nova caminhada pela nossa universidade. Coloco-me à disposição nos canais de atendimento disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem ou pelo e-mail da coordenação lpe.agad.ufms.br. Bons estudos!